Bem, começando mais uma entrevista aqui do Arte Fora do Museu, sou Felipe Lavinhati e hoje eu vou falar com Miguel Afa, direto do Rio de Janeiro, um trabalho incrível desse cara do Rio. E vamos lá começar a conversa com Miguel Afa. Salve, meu caro, tudo bem, mano? Tranquilo contigo? Salve, Felipe, tudo ótimo, tudo bem, graças Sim. a Deus. Cara, prazerzão falar contigo aí, deu uma. Um, Tivemos... Tivemos umas uns desencontros, mas acabou rolando aí o papo, é, cara, prazerzão mesmo é falar contigo, faz tempo já que você tá no nosso radar aí, você tem um trabalho bonito pra caralho, é, desculpa o palavrão, começando já o, o, a gravação com palavrão, mas é, vale o, o adjetivo aí, é, cara, é, enfim, vamos fazer esse bate-papo aqui nessa próxima hora, falar um pouco da sua trajetória, da sua carreira, estilos influências, o que você planeja para o futuro, é, falar do que você quiser na verdade, cara. A ideia é apresentar um pouco seu trabalho, ficar um acervo aqui para gente de para passar para todo mundo também para quem ainda não conhece seu trabalho. Mas antes de cara o papo não vai ser cronológico então eu não vou começar. A primeira pergunta não vai ser quando você começou a desenhar. Fica Como aqui. você começou? É não vai ser em algum momento talvez eu faça se valer a pena mas fica é, tranquilo sim, sim. mas na verdade a primeira pergunta que eu vou te fazer cara como é que tem sido a pandemia para você assim como é que esse período de quarentena afetou o seu trabalho né E como é que você tem é, também mentalmente né porque todo mundo acabou sendo afetado é. de alguma forma pela pandemia né então a cara, primeira pergunta eu... que eu te faço é isso aí como é que como você está na verdade se assim, está tudo bem então Felipe agora eu tô um pouco mais tranquilo assim é, mas eu lembro que quando começou a pandemia eu tive muitos problemas e perdi meio que o sentido das coisas, sabe? de, de a, a, além, do, um pouco a, além do sentido existente, tentando ressignificar ali a minha existência e pensando nas possibilidades do que estaria por vir, tipo o que é de ser agora, né Aquela, aquele questionamento que acho que todo mundo ficou, mas é... E isso afetou diretamente na minha produção artística, assim, no meu pensar artístico e assim pô, pensar em fazer um mural fora de cogitação, assim, eu não estava nem saindo de casa. E aí o ide... muitos artistas se ficaram imersos a uma produção mais de ateliê e tal, e eu quando olhava, entrava dentro do meu ateliê, eu olhava, não via sentido em produzir nada eu pensava eu entrei muito no mood tipo estamos morrendo acabou esse é o fim a morrer um por um por de covid e vai ser assim e eu e, acreditei nisso foi muito doido foi muito desesperador é, eu sou um cara que tem uma sensibilidade emocional desde os meu, desde a minha adolescência assim então durante diversos momentos da vida eu entrei é, numas ondas muito introspe de introspecção e de, de, de, de questionamentos do universo sobre a existência sobre várias questões relacionadas à, à existência e o meu, o o, tr o trânsito do meu corpo né na existência na sociedade Pai, eu entro muito nessas ondas então na quarentena isso tipo imagina como ficou né isso se intensificou de uma forma drástica enfim, então foi bem complexo para mim e eu não consegui produzir nada. Eu acho que eu fiquei um ano e meio ou dois anos quase. Assim, nós vamos fazer dois anos de quarentena agora? Eu acho que eu fiquei um ano e meio. Vamos lá, um ano e três meses sem produzir nada, assim entrando no ateliê sem conseguir produzir nada. Nada, assim, olhava, não fazia sentido produzir alguma coisa, tipo, para quê, sabe? Eu ficava nessa onda, entrei nessa onda, tipo, para quê? E fiquei só existindo mesmo. Foi bem complexo. Que existindo e resistindo, né? Tem uma a pandemia. Foi muito é, Tem esse negócio de limites aí sobreviver, né, cara? Bom, mas que bom que você tá bem aí, enfim, e voltou a produzir. Eu sei que você que estava tava na correria é... de ir fazendo coisas e tal. É... Exatamente. Mas às e vezes. É... E aí, eu, não, eu... só pra concluir, assim, eu deixei de produzir porque eu não via sentido. E voltei a produzir porque não faz sentido para mim não estar produzindo. Então, foi, é, um, é um paradoxo. Entrei ali numa, numa coisa que me trouxe para esse lugar de estar em movimento. Estar em, tá? Meu pensamento artístico está borbulhando. Assim. Cara, fa falando em movimento, só vou te dar um toque para você. acho que é o seu... Foi sem querer. Eu, eu percebi. A balança. Eu dei uma porradinha na mesa senão você vai ficar chacoalhando o, o, o vídeo inteiro, Sim. mas bora lá, mas cara, que bom é isso, que bom que você tá bem aí produzindo, é... eu ia até te perguntar como é que tem sido esse final de ano agora, então cara, já que você, enfim, voltou ativo ativa aí, é... voltou como se fosse antes assim, a produção, é... e outra coisa, sentiu diferença também de voltar pra rua depois de um ano e pouco, porque mudou tudo, né? Sim, cara, mudou. Eu voltei... Voltei, tipo... Pensando que... Cara, é... Acho que a única coisa que eu consigo fazer para mim é como respirar. Então, eu comecei a me movimentar e me reconectar comigo mesmo, me reconectar com a minha produção. E foi engraçado também, porque durante a quarentena eu, fui, eu participei de várias lives para falar sobre produção artística, para falar sobre... É a minha pintura para falar sobre o que eu penso ali enquanto artista, mas não estava produzindo, mas a mentalidade de ser artista ali e tal, ela é uma coisa que ela tente e sempre sabe, ela faz parte de mim é, eu acho que só tive uma pausa mesmo por questões emocionais em relacionadas à pintura então quando eu voltei eu voltei tipo cara, pensando vou meu irmão, só sei fazer isso, eu consigo fazer isso. E aí, quando assim me deparei com, com, com uma estranheza, assim, com um novo, uma nova forma de fazer, uma nova forma de pensar. Assim, pelo menos quando você vai pintar na rua, quando você vai pintar no evento, quando você vai encontrar outros artistas, as relações elas sofreram uma, uma uma mutação e um distanciamento também. Poxa, eu fui num festival de arte agora, no um festival de arte urbano agora que teve em novembro, chamado Artcore. É um festival que acontece aqui nos Jardins do Man. É um festival muito legal, eu já participei. Acho que eu participei de alguma forma de todos os anos. Essa foi a primeira vez que eu não participei de forma alguma. Só como espectador, enfim, como público, e foi maravilhoso. Vários artistas incríveis lá, enfim. Mas aí eu reencontrei artistas que eu não vi há dois anos. Amigos que eu não vi há dois anos. Pintores e performances, enfim. É, e aí foi, e, caraca, meu irmão, parecia. Fiquei com a sensação estranha, assim, caraca, eu não vejo esse cara dois anos, em gerações. Tipo, eu vi um amigo meu que é, eu usou até querer ir com assim, bebendo de máscara, sabe? Tipo, abaixar a máscara. As pessoas acham que ela, elas ainda estão ressignificando as a, a formas de se relacionar, sabe? Isso é muito doido. Então eu tenho pensado muito nisso, assim, e voltado a produzir de uma maneira que. E aí, que ainda estou entendendo como que, como que vão ser essas relações e como que vão ser esses movimentos de encontro. Porque, pô, eu venho do grafite, e o grafite é uma coisa que ela não. É diferente de uma produção de ateliê. O grafite ele não existe sozinho. Ele não existe só através de mim, como uma produção de ateliê, sabe? Grafite tem muito a ver com o um encontro, com a união, com, com a, a, a troca, com outros, com outros pintores, com outros artistas. É, eu tenho essa percepção, assim, um olhar particular sobre o que eu tenho, eu observo esse cenário e esse movimento que vem da arte urbana ali, a coisa que acontece na rua, eu acho que é um movimento coletivo. Ele precisa de outras pessoas para existir, para essa engrenagem continuar funcionando. Então, a gente está se readaptando, como coexistir, sabe? A gente está se entendendo como que a gente vai coexistir a partir de agora. É muito diferente uma produção de ateliê. Por isso que as produções de ateliê se intensificaram bastante na quarentena, né? exceto a minha. Mas eu percebi que as de outros artistas sim, ficaram muito mais é, intensas e latentes, assim, porque a galera ficou mais sozinha. Então, a galera, quem não pintava, colou um pedacinho de madeira ali na, na parede da... Da sala, igual o um mano meu, começou a esticar uns canvas e tá caindo pra dentro, sabe? Então, isso é legal pra caraca, porque ressignifica a produção, mas eu acho que a gente está no momento de se reencontrar, pelo menos essa galera que, pelo menos a minha galera assim, que é mais do rolê do da rua mesmo. É, eu, ia, assim. eu, eu ia até te perguntar isso daí, cara. Normalmente, enfim, por, por estarmos em São Paulo, é, é, a gente acaba falando com mais gente de São Paulo, né? não quer dizer que a gente não tenha falado com gente de outros estados né outras cidades né a gente sei lá passou a gente falou com praticamente pessoas de todas as regiões aqui do, do Brasil mas é interessante fazer esse comparativo realmente da cena né e eu acho que do Rio a gente falou só com a Ananda lá atrás ainda né e eu queria, eu queria que você comentasse um pouco como que é a cena do Rio de Janeiro né a cena do grafite você deve conhecer a cena de outros lugares também assim se o que que, te, o que que diferencia a cena do Rio para as outras cidades? Cara, muito é, isso aí é, um, é bem peculiar e é interessante falar disso que eu estava falando ontem com um amigo sobre a cena do hip-hop no Rio de Janeiro, né? porque o Rio de Janeiro, é, em, em termos de espaço geográfico, ele pô, é, nem se compara a São Paulo. Eu frequento São Paulo. E as coisas são muito distantes, sabe? Tipo, eu chego em São Paulo, por exemplo, eu cheguei em São Paulo e tentei encontrar um cara que eu tenho muito carinho, muito amor, de muitos anos, o Ícone, que é um mano do grafite, que é muito amigo meu. E aí eu cheguei em São Paulo depois dessa quarentena toda aí louco, eu, te, eu fui a São Paulo durante a quarentena, mas é, para ficar dentro, sabe, para fazer um trabalho, ficar ali restrito, então, foi agora com um pouco mais de liberdade, tá um pouco mais tranquilo essa coisa de, de se transitar, encontrar outras pessoas. Eu queria muito encontrar o ícone e outros artistas, mas eu fiquei insistindo no ícone. A gente não conseguiu encontrar, porque São Paulo é uma cidade que eu tenho a percepção de que as pessoas são mais distantes, sabe? As, as, as e as relações são um pouco mais distantes. Isso é a minha percepção como carioca, que frequenta e transita ali esporadicamente na cidade e sabe se relaciona ali de uma maneira mais esporádica também com o, o, os residentes de São Paulo. E aí eu vi que eu não consegui encontrar o mano, porque ele tá sempre no lugar, sabe, geograficamente, assim é, é, é grande e as relações também são, elas têm um, um, um hiato ali, eu percebo. E no Rio de Janeiro, eu acho que como ele é bem menor a gente atravessa a cidade, tipo, sei lá, mano, eu encontro um mano... Tem dia que eu, pô, mano, eu entro no carro, vou na Zona Oeste, da Zona Oeste vou na Baixada, encontro um, um outro mano, sabe? Depois vou na Zona Sul e vou na Zona no... no mesmo dia e ainda chego em casa, tipo, de tarde, sabe? Porque é uma cidade bem, bem ma... menor e isso eu acho que acaba que as relações são um pouco mais calorosas. Isso também é uma percepção minha como residente do Rio de Janeiro e como só visitante de São Paulo. Mas eu acho que a cena, o cenário, as relações entre os artistas assim é um pouco mais próxima. É, tem várias questões é, sociais, étnicas e... e, e assim O Rio de Janeiro tem uma parada que, geograficamente, é tudo ali meio que misturado, mas socialmente tem vários recortes. Então, tem vários nichos sociais dentro da galera das artes, dentro da galera que tem essa troca mais do, do, do, do circuito cultural. Mas eu acho que acaba que, de alguma forma, tudo se mistura ele se mistura e se separa ao mesmo tempo, sabe? É uma, são relações complexas, assim, porque eu acho que é como em qualquer lugar do mundo, assim, eu acho que tem um, um, um pouco da... São poucas pessoas que rompem essa barreira ali, tipo, alguns artistas periféricos rompem a, essa barreira social que existe e acabam acessando esse outro nicho social mais privilegiado, assim, pá, mas eu acho que a percepção que eu tenho é essa é que geograficamente é tudo meio que misturado mas socialmente tem vários recortes e várias é, barreiras ali que as relações elas estão ainda um pouco tensas digamos assim em questões sociais étnicas e de gênero sabe a gente está a gente tá se entendendo né acho que isso em qualquer lugar claro do Brasil é. ou do mundo sabe mas no Rio de Janeiro eu acho que tem essa peculiaridade de ser tudo meio que misturado geograficamente, sabe? Mas uhum. tem esses recortes sociais. Em São Paulo, é... eu tenho. Eu faço comparativo com São Paulo, que é o lugar que eu mais frequento fora do Rio de Janeiro. Sim. E estou falando com o um mano de São Paulo. Então acabo que automaticamente o meu raciocínio me leva para esse lugar de fazer esse comparativo. Mas é... São Paulo, acho que também tem a distância geográfica. É, não, eu. eu, eu talvez você tenha, conheça mais São Paulo do que eu conheço o Rio de Janeiro, mas, é, mas me parece realmente que... Eu acho que São Paulo é, é grande demais, é isso que você falou, de viver, ir em quatro, quatro regiões da cidade e voltar à tarde em São Paulo, é impossível, você não vai... É, você vai em uma, duas... É, é acaba, Acabou o seu rolê, é. assim, já é, é muito grande, né, cara? Eu, sei lá, eu, vou, vou dar um exemplo aqui, eu acho que faz uns dois, três anos a gente fez um eu fazer um trabalho na, no extremo sul de São Paulo. Sem brincadeira, você levava uma hora e meia para chegar, assim, era, é, é muito Sim. longe, é tipo uma viagem, né? Sei lá, é você, ir pra cabo, você ir para Cabo Frio, assim, tipo esse tipo de coisa, e você está na cidade ainda, né? Então, acho que tem essa relação. E a impressão que eu tenho do Rio de Janeiro é que a, as coisas são muito juntas, né? É, um bairro já um bairro como como se ele entrasse no outro me, me parece muito isso e você falou sabe, até relação social aqui a periferia é muito periférica mesmo tipo, não, literalmente né a galera é jogada para fora de uma área central mais rica aqui da cidade e o Rio de Janeiro isso é coisa, isso é mais integrado né então a área pobre é. e era rica convive assim na desde a praia né que é um ambiente super democrático né onde todo mundo pode ir até as ruas do bairro mesmo que é isso né um bairro tá colado numa comunidade então eu acho que esse tipo de sim, relação é... diferencia né sim aqui você frequenta a praia você vê vários nichos sociais dentro da claro que tem algumas praias que são frequentadas pelo por exemplo a Praia do Neblon não é uma praia muito que vai vai tá ligado porque tem Próximo ao Leblon, ali tem o Vidigal, o Ipanema, ali tem o, o Pavão Pavãozinho o Galo. Então, não é que não tenha essa mistura, sacou? Mas acaba que algumas praias são um pouco mais elitistas, mesmo sendo públicas. Sim. É, mas, por exemplo, aqui, mais, vindo mais para cá, para o lado de Ipanema, ali no início, próxima à Praia do Diabo, e a, a toda a região de Copacabana, que é uma região que tem muito. Tem muito mais acesso de transporte público. É uma região que essa mistura é muito mais latente. E aí você vê, mano, várias nichos sociais frequentando a praia, é diferente de São Paulo, que o Ibirapuera, por exemplo, é um lugar público, parque público. Mas você vê ali frequentando mais uma galera de classe média, mais uma galera branca, pá, é um outro rolé. Mesmo sendo um espaço público, sacou? Eu, eu ia é, já emendando uma pergunta aqui, eu acho que tem o. falando um pouco do seu trabalho já, né? É, o seu trabalho, você acaba é, retratando muito muitas pessoas, né? No seu trabalho, que eu imagino que sejam pessoas do seu cotidiano, da, da sua vivência no Rio de Janeiro. Então, é, inclusive, eu acho que até as cores da, do, do seu trabalho são influenciadas pelo lugar que você vive. Eu acho que se você vivesse numa cidade mais cinza como São Paulo, talvez a. As cores do seu trabalho não fossem tão vivas, assim, tão, tão coloridas como é. Eu queria até a pergunta que eu vou te fazer, é justamente essa: como que a cidade, é, o Rio de Janeiro, no caso, e os seus moradores influenciam no seu trabalho? Como que você traz isso para suas telas e para suas pinturas? Né? Sim, atualmente eu tenho pensado num trabalho que comunique com os meus, que comunique com as pessoas de uma maneira popular. É... Eu trabalho uma subjetividade ali dentro de uma poética, no meu trabalho, que tem uma narrativa, mas eu quero que essa narrativa ela comunique quem não estuda arte, quem não vai entender toda a subjetividade ali que está por trás de uma obra, de uma narrativa, de toda essa questão que envolve ali o cenário e, o, e, e a produção artística. Então... Como que eu comunico? Eu acho que a maneira mais interessante, mais direta de comunicar, é o meu povo, digamos assim, o meu, a minha galera, assim, tipo as pessoas que vêm de onde eu venho, eu sou nascido e criado num complexo alemão. E, e que é uma região periférica, uma, uma das maiores favelas que tem aqui no Rio de Janeiro. Então, eu quero comunicar as pessoas dali. E eu acho que uma maneira de eu comunicar com elas é representando a nós mesmos. E eu fico nessa brisa. E você, se você, eu acho que se você olhar, você falou sobre uma questão das cores, eu sempre tive muita preocupação em como eu vou abordar a cor no meu trabalho. Como que é a existência e da cor no meu trabalho tem essa questão da cor se está presente de diversas formas de maneira análoga de maneira complementar mas se você fazer uma análise você vai ver que essa cor ela nunca ela dificilmente vai vibrar porque eu tento sempre buscar de saturar essa questão da cor, para trazer um pouco... Eu acho que isso soa com mais seriedade sobre o que eu quero falar. Isso traz um olhar um pouco mais... É, profundo. Essa é a minha percepção. Isso é o que eu busco, é a minha pesquisa. Eu acho que isso cada vez mais, conforme, quanto mais eu produzir, mais eu vou entender esse processo e vou aplicar melhor. Mas a proposta é com que isso traga um pouco mais de seriedade e, e, e transpasse essas questões normativas de relação da percepção da cor. sabe eu, eu gosto muito de um artista que fala muito bem sobre cor, que é de São Paulo, inclusive, que eu... Muito diferente do meu trabalho, a proposta dele, ele é anti-narrativo, é o Paulo Pastas. Eu acho que ele tem um lance com a cor que me interessa bastante. E ele é genial, para mim é um cara genial, mesmo o meu trabalho sendo... Enfim, não, o legal é gostar de artistas... Eu, eu sempre penso isso, o legal é sempre gostar de artistas que têm um trabalho muito diferente do meu. Eu tento sempre entender esses trabalhos que são muito diferentes e o Paulo Paes é um cara que fala muito bem sobre cor e ele tem uma, uma proposta uma abordagem da cor que para mim é Porra, genial enfim eu sou até suspeito que eu sou muito fã desse cara enfim eu tento trazer essa questão da cor com um desdobramento mesmo da percepção do que do, do que dessas relações normativas sabe tipo De... Desdobrar a cor, por mais que seja que a cor exista ali de uma forma que se relaciona e traga um bem-estar, ela não ser uma cor tão óbvia, sabe? E, enfim, a cor fala muito no meu trabalho. Eu, a cor é uma parada que fala muito, porque eu faço muitas analogias com a questão da cor e com a sensação da cor, e eu trago também essa, essa analogia para uma questão racial, social e de percepção do que é a cor enquanto sociedade, como você identifica a cor do outro e o que a cor do outro te causa, qual a leitura imagética que você tem sobre a outra pessoa quando você tem uma percepção de coloração, sabe? Tipo, é, a cor te faz... Eu, eu fico, eu, é um pensamento que eu fico desdobrando, eu fico sempre, de alguma maneira, pensando muito sobre isso, sabe? A tua cor faz você ser perseguido pelo segurança ou não? A tua cor faz você ser parado pela polícia enquanto você está dirigindo o teu carro ou não? Eu, eu mesmo, tipo, não, eu tenho consciência da, da leitura que tem sobre a minha cor. Eu não, sou, não tenho a pele é, retinta, mas eu tenho... Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eu tenho uma leitura ali Existencial no um aspecto racializado e, e sobre questão étnica e sobre questão geográfica, ali, tipo, bem favelado sabe? Então, a gente tem uma experiência da existência muito diferente de quem tem uma leitura branca e de quem tem uma leitura retinta. Enfim. É, existe uma complexidade ali quando eu penso a cor no meu trabalho. É, é é, é, é, você, é. Acabou, você acabou indo até além aí do que eu é, é. A, a, não porque... a, minha, a, minha a minha pergunta de cor era mais da matizes de cores, mas é, claramente você. Sim, é porque eu acabo Sim, viajando É, uma, mesmo. é mas, mas fez muito bem. Mas é isso que, é, isso que eu ia te falar, né? O, a, os personagens que você retrata são personagens até onde eu vi, a maioria são negros, né? Então, acho que tem uma... É, eu, eu acho que toda arte é política, por mais abstrata que ela seja, e quando você, e quando você retrata um, um negro numa arte, é, tem até uma discussão que a gente já falou algumas vezes aqui, é, que sei lá, uns dados que eu não sei nem se você sabe, acho que no Rio de Janeiro deve ser muito parecido, mas uh, dos monumentos que a gente tem em São Paulo, a gente deve ter uns 400 monumentos na cidade, sim, de esculturas, né? E aí desses 400 deve ser, acho que se eu não me engano, tem uns 10 que são de negros, desses 10, 8 são de escravizados. Então é, existe uma subrepresentação de uma população negra é, nas artes em geral, hum, e o, quando você sei. retrata, um, quando você coloca um negro em destaque numa, hum. no mural, é, isso tem, um, tem uma potência muito grande, né? porque o negro não se vê representado na TV, não se vê representado em lugar nenhum. E quando você coloca na, na rua, para a pessoa passar todo dia ali e ver aquilo, isso tem um impacto muito grande. Então, é, eu acho que o, o seu trabalho tem esse caráter político muito forte aí, é, quando você escolhe retratar a, a, a população negra, ao invés de uma população branca, que é o, que é o comum, né? E acho que tem um pouco tem. a ver com a sua convivência também, né? Sim, tem um ponto, assim. É... Tem um ponto que é muito importante. Mais do que representar é, a figura, a imagem do preto numa obra de arte, é, é importante ter artistas, ter artistas pretos que representem essa imagem ou que sei lá façam pinturas abstratas que não têm nenhuma relação direta ali com uma narrativa sobre questões raciais e sociais. Eu acho que é muito importante ter artistas pretos e depois essa questão de ter obras de arte representando pessoas pretas é um desdobra, vai ser um desdobra, é um desdobramento de ter artistas pretos no cenário. Essa é uma parada que eu, que eu penso que eu troco muito com outros artistas. É, eu acho que a proposta de, de, de, de trazer pessoas racializadas para dentro do meu trabalho e comunicar diretamente isso com, de uma maneira popular. É, tem a, eu viajo muito na leitura imagética que se tem sobre um corpo racializado, sobre um corpo periférico. É, e eu acho que a proposta do trabalho é ressignificar essa leitura imagética que se tem sobre esses corpos. É, e ainda é muito difícil, Felipe, papo reto mesmo. É, eu fui a São Paulo agora e eu tive uma sensação de que eles ainda... Eu falo isso no cenário, as artes, as galerias. Eles, ainda, eles nos querem nas obras. Tipo, É interessante, é bonita, é maravilhoso, é esplêndido é, ter esses corpos racializados e pretos e, e, e periféricos nas obras de arte. Mas aí, até que ponto é interessante ter esse corpo é, frequentando as vernissagens? mas não esse corpo do artista. Eu tenho... Enfim. Não, não esse corpo do artista, o artista que produz essas obras maravilhosas e é incrível, tem todo um pensamento filosófico que ele traz dentro da proposta, da narrativa dele. Isso é maravilhoso ter ele ali tomando um drink, segurando uma taça do teu lado. Agora, é importante os corpos periféricos que só existem, que não são artistas, sabe, e que não tem toda essa essa pesquisa e todo isso que não envolve todo esse fetiche que interessa a, a quem consome essas produções artísticas e esses esses corpos representados em numa pintura numa escultura aceitar e engolir esses outros esses outros corpos, essa, a existência do corpo periférico, do corpo favelado mesmo nesses espaços. Vou te falar, eu, isso é muito nítido para mim. Fazendo um resumo, acho que eu me perdi um pouco no raciocínio, é interessante ter esses corpos quando ele supra a necessidade que você tem, a necessidade do, fe, do fetiche, tipo assim, do corpo preto o Fetiche desse corpo ser artista, desse corpo ser é, sofisticado. Agora, quando esse corpo, a existência dele permeia só no campo da existência, ele não é bem-vindo, porque ele não supra a necessidade do teu fetiche. Sabe? Então, é, é, isso ainda é muito complexo, isso é um caminho muito longo ainda. Eu falo isso porque sempre que eu vou frequentar esses lugares, eu levo o meu irmão, eu levo o Escria. E meus queria que fale errado, meus queria que saiu da boca de fumo. Meus queria que acabou de sair da obra, botou uma melhor roupa para ir ali tomar uma parada comigo uma vernissagem, num espaço desse. E esse corpo ele não é, como não existe um fetiche é, intelectual ali sobre a existência desse corpo, esse corpo é lido de uma outra forma. Então a gente tem muitas barreiras a romper ainda existe é tá existe, houve um progresso a gente tá no processo progressista mas a gente precisa entender o, as outras camadas também é uma onda não é nenhuma onda isso não é nenhuma questão hiperfilosófica e abstrata isso é, é partindo do campo da experiência mesmo como existência é empírico né uhum. é mas o não é, concordo com você totalmente cara o eu, eu acho que eu, eu, eu, eu como eu, eu fico flanando muito no campo do pensamento e acaba que filosofando. Porque a, a fala fica... fica meio abstrata, mas imagina. Mas... Não, eu está super, super na, na verdade essa você foi zero abstrato, você foi bem contundente. E acho que assim tem que ser mesmo. É, é, é isso. A gente inclusive a gente procura nós de fora do museu da voz assim sem escolher cores, credos, gêneros, sabe, wow. tem que dar voz para todo mundo, assim, e a gente percebe mas, realmente, acho que é, a gente já falou isso algumas vezes aqui, tipo, principalmente quando a gente vai entrevistar mulheres, que é, a gente fala de como há, como há machismo no mundo do grafite, né, e, mas não é só machismo, você é no mundo, da, no mundo das artes em geral, né, acho que não é, o machismo não existe só no mundo das artes, existe em todo lugar, e o racismo é a mesma coisa, cara, o racismo... Não é, é. Não, é, não é que o mundo das artes é um paraíso onde o, o racismo não existe. Ele é, né? ele, é reflexo da so, ele é reflexo da sociedade, né? Sim, exatamente. Só que o mundo das artes é reflexo da sociedade, assim, é, elitista. Tem essa questão é. também. A arte tem ainda esse, esse caráter. É. Né? Eu acho que a arte urbana é, um, é uma é. maneira que... Vem quebrando essa barreira há um tempo. Mas ainda tem na arte urbana para caralho também. É, vem é. quebrando. É, é um... É, é, é um uma camada anterior ali a, a o circuito da arte contemporânea uhum. da arte uhum. é, não não você tem você tem total razão é, cara e mas assim só para complementar esse assunto que é, eu estava falando no começo eu acho que ter trabalhos como o seu é, ajuda a quebrar um pouco essa barreira sabe é, negros fazendo trabalho negros sendo representados eu acho que é, dá uma voz a, a, a um povo que, não, que historicamente não tem voz no, nesse país, né? Então acho que e se ver representado, acho incrível assim esse tipo de representação que você faz no seu trabalho, de verdade, Isso acho bem importante é, e, e é muito legítimo de onde vem também, né? Isso que você estava falando, né? Do é, às vezes sei lá tem um trabalho é, é um é um negro desenhado, mas foi um sei lá um, Loirinho que pintou, isso não é o caso, né? Você tem uma vivência da comunidade, né? Que você traz, são, você vive com essas pessoas, né? Acho que o, é, é, essa questão tá bem, tá bem legítima no seu trabalho, assim. Sim, sim, eu, eu tento ter esse lugar de falar com propriedade, e não. Eu acho importante. Acho que quando eu penso sobre o meu trabalho eu penso mais na importância que eu quero trazer para ele. Vou ser muito sincero, isso é muito louco, porque eu gosto mesmo de abstrato. Sinceramente, o que me fascina, o que eu acho elegante, o que eu acho é poder fazer uma pintura que vai existir no campo da subjetividade, do espiritual, sabe? Eu acho isso... Mas o que eu acho importante agora, nesse momento, Porra, vou te falar um bagulho. Eu não. Eu fui. Eu fiz um mural no meio do complexo alemão, assim, no complexo da Penha, ali, num, num lugar que as coisas realmente acontecem. Isso é que você me entende. E eu fiz uma fachada em pena. E aí, depois eu fiquei pensando, falei: caralho, meu irmão, eu. Eu. Fulano, eu. eu, falando, eu, eu Flerto muito com a, com a abstração, e eu pensei, caraca, meu irmão, falada uma onda abstrata aqui, um lance, sabe, eu tenho uma pesquisa sobre a questão dos mapas do corpo, do trânsito do corpo dentro do espaço da cidade, eu trago isso com mais linhas. Eu tenho uma pesquisa de um de, desdobramento de uma pintura mais subjetiva. E eu achei que ia ficar maravilhoso, mas, mano, eu vou fazer uma empena no meio da favela, no meio, sabe embaixo da, em cima da boca de fumo, onde porra, várias crianças, em frente um campo de futebol, o que, que isso vai comunicar com aquela criança? O que, que hum. isso vai comunicar com quem transita ali? Então, é, eu acho importante eu fazer algo que vai comunicar com aquele espectador. Meu trabalho é para essas pessoas, sabe? Então, é uma questão que eu acho importante. Nem é, um, é uma coisa que eu acho que a gente acho precisa... que Acho que tem um pouco do público que você está tá, avisando também, né? Acho que tem, é tem uma isso, diferença é de você fazer uma tela para vender e fazer um trabalho na Sim, comunidade. Sim, eu quero né? vender, quero tá na, estar tá nas galerias, quero porra, fazer exposição em Nova York, numa galeria maravilhosa, incrível. Quero fazer exposição nesses galpões maravilhosos que tem em São Paulo também, nessas galerias incríveis. Mas eu quero que... Porra, mano, meu, o menorzinho lá do morro, quando vê, eu fala, caralho, o tio tá fazendo nós lá, lá em Nova York. Eu tenho essa parada ainda, esse romance. Eu acho que eu sou mais idiota, porque eu não mais... <risos> é um bagulho que não, eu... Não, cara, eu, eu, eu... artista, artista eu, assim... que não sonha não é artista, velho. Você tem que estar visando essas coisas sempre, assim. É... E, e, uma coisa que chamou muito a atenção no seu trabalho, cara, não sei se alguém já te falou, assim, eu vou fazer uma comparação aqui, que talvez os... Mais puristas me odeiam por isso, mas ele tem um quê ali de um portinário, assim, sabe? De, uma, de umas coisas geométricas. Ó, oh, porra, velho, bate aqui. Não, aqui, ó. Bate aqui, mano. Não, eu tô, eu tô falando, assim, ah, eu, não é se, eu não sei se a influência sua é, é muito. É, então... é muito. É, porque me parece muito, assim, e tem também essa questão, ele retratou bastante também, né, a população negra, então, é, é. Me, me chama a atenção, assim, essa, essa questão geométrica que você traz. E a forma que você retrata os personagens, eu, eu vejo uma influência. Até... Mano, você sabia que tu eu... é a primeira pessoa que pegou essa visão? Você jura? Já troquei ideia com várias pessoas. Já me disseram, tipo, sei lá, cara James Marshall, Henry Taylor. São pessoas incríveis também, que eu acho. Mas hum. minha. Eu olho. Minha ref mesmo de, tipo, olhar e o visual. Pô, é um cara que pintou. É um artista muito popular, né, mano? Claro. que comunicou, e tem essa proposta também, ele comunicou muito com, com o povo. Ele comunicou. Então, e ele então, não, isso. então não, não estou viajando, é uma influência direta. Não está né? viajando, eu olho muito, sacou? E eu, eu confesso que eu tomo até cuidado para não ficar muito parecido. Então, eu <risos> saio um pouco assim... É, eu cara, tenho muita mas, coisa. Mas é bastante. É. Né? É, é, é, me, me parece muito assim. E, e a pergunta que eu vou te fazer é justamente essas, eu, as perguntas é, chavões, né? Mas perguntas clichês, mas é quem é a sua influência, assim, cara? Porque beleza, acho que o Portinari me, me parece claro aí, mas é, também que você, que você falasse um pouco das suas influências quem do, da cena de rua também te influenciou, você teve alguém aí da, da cena carioca com quem você começou e também te influenciou. Olha, eu venho do grafite, grafite mesmo, né? Bombe. É, eu comecei a fazer grafite, eu tinha 13 anos de idade, era um molequinho, e eu era muito apaixonado pela, pelo cenário. E aí, eu, é porque eu venho... Eu comecei a fazer grafite com 13 anos, mas é, em 1996, 95 para 96, eu me apaixonei pela cultura hip hop. Meu irmão tinha um grupo de... Meu irmão mais velho, que 11 anos mais velho do que eu, ele tinha um grupo de rap chamado Revolution Rap. E eu lembro que em 1996, ele, entrou pra, ele tinha entrado para a Anáutica em 94, em 96 ele comprou um som e eu vi um CD pela primeira vez. Os dois CDs que eu vi, peguei na mão pela primeira vez, era Raio-X do Brasil, Racionais, e Fudis. Aquele álbum, do, não, lembro, não me recordo o nome do álbum agora. Mas é... foram os dois, duas que eu vi assim na mão de música e eu me apaixonei completamente pela cultura hip hop, fui entender o que era hip hop. E aí a gente, porra, na época a MTV era muito forte, tinha o um programa Yo, e aí, porra, eu fui consumindo aquela cultura e aquilo foi vibrando pra caramba. Então, pô, quando foi em 2001 eu comecei a fazer grafite, aí eu comecei a dançar break, na verdade, antes, e eu me apaixonei pelo break. E depois eu conheci o grafite e aí fiquei pintando, pintando, pintando. Então, a minha referência é muito hip hop, sabe? Então, eu buscava muito coisas, tipo, referências de Nova York e tal. E quando eu fui entender que esse cenário existia aqui no Rio de Janeiro, pô, assim, uma grande... Uma, não tem como fugir, não tem como negar. É, 2003, 2004 ali, uma grande referência que eu tive do cenário do grafite hip-hop, foi uma crew aqui do Rio de Janeiro chamada Flashback, Flashback Crew. Eram os caras que eu olhava assim e eles tinham uma linguagem visual que comunicava diretamente com essas coisas, com essas referências, com essa cultura que eu consumia americana. E aí é muito legal você ter, entender que tem essa referência aqui na minha cidade. E, porra, e aí eu sempre fui muito fã dos caras. Depois eu vim a conhecer o BR, sempre foi um cara que... O BR é um dos integrantes dessa crew, da Flashback Crew. O BR sempre foi um cara que, mano, inegável, é, sempre me incentivou muito. Na verdade, mano, de verdade, esse mano foi um dos poucos manos, e é muito doido isso, vale a pena pontuar essa parada, porque como é, é, eu falo de questões geográficas, sociais e étnicas pra caramba, é, é muito importante e necessário falar que esse mano é um mano de classe média da Zona Sul-Carioca, que é uma área nobre da nossa cidade. E no meu bairro, existiam vários outros artistas também, grafiteiros, que não davam suporte algum. Inclusive, eu já tentei ali flertar né, nesse momento com eles, com essa galera que era mais periférica aí rolava um bagulho tipo meio que de não de rejeição rejeição de ouvir até uns papos mandados de alguns e esse mano que era que a gente chamava de playboy é um mano que me incentivava que me incentivou tipo para caralho que me passava visão que trocava ideia comigo no Fotolog, que pô me incentivou papo reto então é muito importante pontuar isso também tá ligado é, e mano, é, depois eu acabei avançando ali algumas casas e conseguindo o respeito da galera do meu bairro. E aí teve até um outro mano também que foi bem importante, que me fortaleceu, que foi o Airá, era o Crespo. Então depois a gente conheci outras pessoas e me conectei com outras pessoas do meu bairro ali que, que faziam esse, que faziam esse circuito ali de pintar e tal. No início, a primeira pessoa que me levou para pintar foi o Ismael, que é um outro cara também que foi bem importante para mim. É a nossa história, No caminho vão tendo várias pessoas importantes. Assim. O Ismael foi um cara bem importante ali no primeiro momento de ter me levado para pintar. Mas eu era bem moleque e era uma distância... A, a, a faixa etária era muito diferente, mas a distância de geração. assim. Tinha 13 anos, o Ismael já tinha, sei lá, 27. Então... O, o, o circuito o, cir o, o, o circuito que ele fazia era outro. Né? O meu era, tipo, Pô, gostava de dançar break, andar de skate, ficar bebendo vinho, sentar na calçada com a molecada. Então, era uma outra parada. Mas tem várias pessoas muito importantes que passaram, sacou? E aí é difícil falar, tipo, porra, sobre referências. Eu acho que é legal falar sobre pessoas que me incentivaram. quando eu fui... E aí, cara, em 2005 eu conheci várias pessoas do meu, do, do, da minha região que faziam pintura, que flertavam ali com arte urbana, e a gente criou a Covoke Crew. A gente criou, não. É, os caras criaram, que era uma crio da galera do hardcore. falava umas festas de hardcore, assim, a galera colava para ir na panta, para cair na porrada. E aí a galera sempre estava bebendo no bar, bebendo na calçada, e aí tipo, teve uma situação específica lá de um cara que tomava um remédio controlado e encheu a cara de vodka e aí surtou e aí tentou se matar. Aí, para o cara não se matar, os caras, tipo, tiveram que apagar ele, aí deram um soco na cara dele, levaram ele para casa. No dia seguinte, ele acordou e falou: O que, que aconteceu? Porque eu tô sem um dente. Um bagulho, uma história muito complexa que eu não tava. Ah, Mas aí, não. os caras criaram a Covoque Crew por causa desse dia, por causa desse moleque que tomava um remédio controlado e bebeu a vodka na época, que se chamava a vodka que a gente que a galera tomava na época era Covoque, Covac. E é, aí a qualidade, é, né? É, aí virou Covoque, Covoque Criou, foi uma palavra que foi bem importante também para mim. Uma galera que porra, era vidra, queria fazer tudo, sabe? Vamos fazer camisa, vamos alugar, a primeira galera que eu aluguei, que eu participei de um ateliê coletivo, foi essa galera. Vamos fazer tatuagem, vamos andar de skate, vamos beber cachaça, vamos pintar, a gente pintava direto Porra, se encontrar para desenhar, sabe? Tipo, porra, vamos se encontrar, tomar uma cerveja e ficar desenhando. Então, era esses foi uma galera que foi muito importante para mim, de referência. A primeira vez que eu vi uma produção de ateliê foi com o Elvis Almeida, que era da minha crew de grafite, que fazia grafite também. E ele fazia Belas Artes na FRJ. E aí, ele já tinha um ateliê dele, onde ele já produzia, já vendia tela, já participou de galerias, já fez exposição na na carpintaria, na mente Wood, já participou de várias exposições legais para caramba. Foi o primeiro cara que eu vi mesmo uma produção artística entendeu também o que era uma produção artística. Massa. Cara, deixa eu te fazer outra pergunta também. Agora, é... você é, cresceu na comunidade, né? e, e, eu, e, e você acabou fazendo o seu trabalho na comunidade, saindo, fazendo o trabalho é, na cidade em geral, indo para outras cidades também e a pergunta que eu vou te fazer é qual é o seu próximo passo aí qual, você falou tem sonho de expor em galeria e tal você já foi para fora Sim. também qual que é o, o próximo ponto geográfico que você quer expandir aí do, do seu trabalho cara eu já fui para fora para fazer um mural eu já fui para Miami para Wynwood. acho que onde a maioria dos grafiteiros que viajaram para fora assim primeira vez pelo menos que eu troco ideia para pintar foi para esse lugar para pintar em Ali Eu fui pelo um projeto através... Na verdade, eu conheci uma mina de uma empresa e ela falou, cara, eu tô com uma grana para aprovar um projeto. Isso é até estranho, falo, mas ela chegou para mim, cara, eu tô com uma grana para aprovar um projeto e pô, escreve um projeto aí que já está pré-aprovado. O que, é que você pensa em fazer? Tem que ser uma parada legal e tal. Eu falei, pô, mano, tenho uma vontade de ir em Miami pintar lá. Já tinha ido, vários amigos aqui, já tinha ido para lá pintar. Ah, mano, eu acho que eu, vou, eu acho que o projeto é esse assim aí reuni com uma galera Nós fomos lá fizemos um documentário foi bem legal pintamos um mural grandão pintamos vários murais e fizemos um foi o principal foi grandão coletivo foi maneirão maneirão foi bem bacana e aí agora antes da quarentena estava assim fui convidado para ir para fazer um mural, um projeto bem legal. Então, eu fui eu fiz uma viagem internacional em 2014 para Miami, fui lá para Wynwood, que é uma um festival que acontece de maneira pala, paralela ao Art Basel, que é uma feira de arte que acontece lá em Miami. E eu acho que é um rolê que vários grafiteiros aqui do Brasil, do Rio de São Paulo, de outros... De outros Outras cidades, assim, foi até com a galera de Floripa também, encontrei uma galera do Nordeste lá. É um, é um rolê que a galera vai bastante, assim. E é um bairro que acontece vários grafites, vários murais, em geral pinta, assim, tipo no um final de semana, meio que um carnavalzão de grafite, assim E aí eu, através de um projeto, eu consegui aprovar um projeto e levar uma galera para lá. Consegui uma grana assim, para alugar uma casa, pagar a passagem e conseguir ficar lá durante um mês. vamos lá um mês. Ficamos pintando para caramba, fizemos um mural grandão, então foi uma experiência bem bacana. Um pouco antes da quarentena, eu, sou, eu tinha é, é, recebido um convite para ir para a Suécia, fazer um mural lá, de um, de um, de um, um projeto, um programa de uma instituição do, do meio ambiente lá, e acabou sendo cancelado por conta da, da pandemia. Assim, tipo, sei lá, um mês e meio para mim viajar para a Suécia, pintar um muralzão maneirão, recebendo justamente por isso, digno, de maneira digna, babo por causa da pandemia. Tudo bem. Esse mas, é, mas é... cara, mas, é... mas você tem algum outro plano, assim, você, tipo. Desejo, você, você falou esse lance da galeria aí, você tem? É realmente isso? Seu... Então, esse lance da galeria eu falo até um pouco de. Falando, eu falo sobre esse lance de tipo, querer expor em galeria e tal, querer é, cumprir essa cartilha é, comum do artista, que sonha ali em, em bombar numa galeria e vender, mas eu falo isso porque acaba sendo um clichê, certo? mas é, eu acho que o meu, meu lance é só trabalhar mano eu quero pintar continuar a poder estar pintando fazer quero fazer murais grandes pela cidade eu acho que o Rio de Janeiro é um lugar que tem muita coisa para acontecer eu quero trabalhar muito na minha cidade ainda principalmente eu tenho a ideia de fazer vários murais dentro várias empenas assim grandona dentro de diversas favelas do Rio de Janeiro porque eu acho que a gente centraliza muito essa potência do, do mural e da arte, de trazer os artistas, fica centralizado num nicho ali geográfico da cidade, que é centro, zona sul. É, no caso, zona sul, aqui no Rio de Janeiro, é a área é, mais nobre, tem a, a zona oeste também, um pedaço da zona oeste, que é a Barra da Tijuca ali. Então, fica muito concentrado em regiões centrais e, e elitizadas, sabe? Eu quero trazer essa parada do mural para. Para regiões periféricas, sabe? Trazer outros artistas. Isso é um projeto que eu tenho bem bacana, assim, de, de moral. É um bagulho que eu pilho muito. Fazer em penas no, na cidade do Rio de Janeiro. Eu vou em São Paulo e fico louco, porque, cara, todo bairro tem pena, meu irmão. Todo bairro tem pena. Aqui no Rio de Janeiro tem, sei lá, contáveis, sabe? Em penas nas regiões centrais e por artistas de fora. Ainda. Ah, tá? Que coisa. Então, eu quero fazer muitas empenas no Rio de Janeiro. Eu quero fazer, obviamente, mas eu quero também proporcionar outros artistas, também não centralizados, a fazer esses projetos de empena, que a cidade precisa para caramba, as regiões periféricas também. E é, é importante, mano. É importante trazer esse, esse lugar, sabe? De decoração urbana, digamos assim, tá ligado? de uma maneira é, mais é, Mas, cara a arte, a arte urbana tem esse papel ele, ele transforma a cidade, papel. né? Transforma a cidade. Sim. E aí, cara, a gente tá chegando no final aqui já, e aí eu vou pegar rolê, só eu pra concluir. esse rolê Não, de galeria. Também. Esse rolê de galeria também, eu tenho um trabalho de ateliê que eu gosto muito de estar na ateliê produzindo. Acho que o meu, acho que o desdobramento do, do meu pensamento ali, de como eu consigo Colocar e transpor isso para o meu trabalho visualmente acontece muito mais dentro do ateliê do que nos murais. Então, tem vontade também de, de, de ter. Eu tenho esse flerte com esse mercado da arte contemporânea, com galeria e tal, mas é uma coisa que não é aquele fetiche tipo. O sonho de expor numa galeria. Eu recebo convite frequentemente para estar em algumas galerias, em alguns espaços que eu ainda não dá não Acho que não é ainda esse lugar, não é ainda um, não é ainda onde eu quero estar, sabe? Não quero estar tipo, tá ali no mercado de venda de arte, sabe? não quero ficar vendendo print nem vendendo um quadro, eu quero, sabe? Eu quero fazer um trabalho, eu quero ter a oportunidade de mostrar um trabalho, não ser representado por uma galeria é difícil. falar, sou arrogante, mas não quero ser representado por uma galeria mediana que vai ficar vendendo uns trabalhos meus a cada três meses para lavar o dinheiro de alguém, tá ligado? Falando a realidade do que acontece de fato. Eu quero ter a oportunidade de estar num espaço que, vai, que eu vou conseguir trazer toda a abordagem e toda a narrativa que eu trago é, para dentro desse espaço, tá ligado? Legal, é, deixa eu. É, cara, papo ótimo contigo. É... Espero te conhecer ao vivo, em breve. É, Pô, mas, cara, mas é, é, finalizando aqui, antes de finalizar, pegando o gancho com o que você estava falando agora também, de, desse decoração urbana, né? A gente... nós de Música, a gente vem falando bastante sobre isso, né? Como que a arte, seja uma escultura, um, uma, uma arquitetura, um grafite, como ela transforma a cidade, né? Como ela muda a cara da cidade. E para além disso, ela muda a, as pessoas, né? A, as pessoas que, que têm acesso à arte, que passam por uma, por, por uma arte, elas acabam sendo impactadas por esse trabalho. E você, por ser um artista urbano, por ter muito trabalho na rua, você deve ter tido vários casos de pessoas que foram impactadas pelo seu trabalho, foram transformadas pelo por uma arte sua. E aí a pergunta, é que, eu, pergunta que eu te faço, é a pergunta que eu faço para todo mundo, na verdade, e as respostas são as mais variadas né, possíveis, assim porque, enfim, é, histórias acontecem com a arte, né? É, é como... Eu queria que você contasse alguma história de alguém que foi impactado por um trabalho seu, por uma, por, um, por uma arte sua, e transformou a vida da pessoa, que ela veio te falar, ou você soube por alguém, que um trabalho seu mexeu com alguém de alguma forma, assim. É, se você pudesse contar alguma história dessa para gente. Caraca, isso é difícil, porque é uma parada que sempre foi muito presente na minha vida. Assim, é, Às vezes, esse trabalho que causa esse impacto e causa essa essa transformação ali na vida da pessoa, mesmo que seja... Acho que quando você é, surte um efeito visual num espaço, ali onde a pessoa passa todo todo dia para ir no ponto de ônibus, pegar o ônibus para ir para o trabalho. E aí, de repente, você faz uma pintura, mesmo que não tenha toda uma história por faz dessa pintura, é uma letra de grafite, meu irmão, na rua, que a tiazinha passa ali todo dia. Quando você coloca um, aquela pintura colorida, aquela, aquela intervenção visual e causa uma sensação de bem-estar na pessoa e que ela começa a se relacionar, visualmente ali com aquela com aquela intervenção eu acho que isso já é uma já é uma potência é, emocional ou seja causa um é potente porque causa essa sensação causa surte essa essa intervenção emocional no espectador tá ligado é, eu trabalhei sete anos na minha vida dando aula de grafite dentro de comunidade é, dois desses sete anos eram paralelo comunidade, cadê? É, é, é, Bangu, né? Eu dei aula em Bangu, no complexo penitenciário ali de Bangu para o, o, os internos. Então, mano, é... eu vivi essa responsabilidade de, de surtir efeito na vida das outras pessoas de uma maneira muito direta, latente. E isso até me tomava durante muito tempo. Mano, a importância que a arte tem. É muito sinistra, muito peculiar. Eu acho que a gente não tem ideia, principalmente arte urbana, mano, porque a arte urbana ela rompe muito com essa barreira social que a arte teve durante muito tempo. Inclusive, eu acho que é por isso que a arte urbana ela é tão negligenciada e tão negada, porque ela é, de fato, ela sofre um preconceito muito grande dentro do mercado de, de arte contemporânea, Lido, que eles chamam de arte maior, né? ah, esse, esse circuito mais sofisticado. Né? Eu já ouvi várias pessoas falando isso arte menor e arte maior, isso é muito louco, dentro da minha, da minha mente, assim. Eu sou muito fã de grafite, eu acho que o grafite tem uma importância social sinistra. E, para quem gosta e para quem entende ali a importância que isso tem dentro, da, da, dentro do ambiente urbano ali, quando você intervém no, no lugar de trânsito de milhares de pessoas, o bagulho é muito importante, mano. É muito importante. Eu já vi gente chorar, sacou? Tipo, é muito doido. É muito doido. Dentro da cadeia, então, mano, esse bagulho foi muito sinistro. Foi uma experiência que eu tive, que eu olhava para minha vida, assim. De ver um mano chorar, porque... No lugar que ele recebe a visita da família, a filha dele vai, tipo... Não é mais aquela parede cinza. Tem uma parada que causa uma sensação diferente. É, é, é, ornamento ambiente e nas artes tem muito também esse esse paradoxo né com pintura de decoração e pintura mais profunda e tal e na realidade mano a gente cria muitas barreiras eu acho que todas essas questões que envolvem esse dinamismo e esse e, e, e essas paredes, né, mano, que são colocadas ali na arte, que, tipo, ah, isso é decoração, ah, isso é muito não sei o que, isso é muito não sei o que lá, tem vários nichos, né, tem vários sub... É, é, é, subentendimentos ali que a galera fica colocando e dizendo que ah, isso é ah, meu irmão, a parada é tão importante, é tão ampla e é tão forte quando você... que acho que a gente está muito preso às questões de vaidade, de ego e... e... Enfim, não consigo nem dispor em pensamento então, é tudo que eu penso sobre essas assim, subcategorias sub né, que, que coloco. Mano, o bagulho é muito sinistro: grafite é importante pra caralho. É importante pra caralho. Grafite, arte urbana, intervir na cidade é muito importante. É muito importante, muito importante. É, o museu é muito importante também, mano sempre foi muito importante. Uhum. Só que eu vou te falar um bagulho, nós não... Vou até te fazer, peço minha licença poética aqui. Nós não estamos tá no museu, nós estamos tá na rua. Papo reto mesmo, nós estamos tá frequentando o um museu agora. Tá ligado? Nós estamos tá na rua. Então, o que é importante de fato mesmo é a rua, para mim. Eu quero estar tá no museu também, mas o que me permitiram é foi a rua o que a gente se apropriou foi da rua então é muito importante a gente estar na rua e comunicar com outras pessoas para que outras pessoas se é, sejam comunicadas é, e se sintam parte daquilo mesmo porque tipo o meu povo é parte da rua ele não é parte do museu ele não vai em galeria sacou você vai lá mano eu tenho visitado várias galerias porque eu gosto de ver trabalho eu gosto de ver produção artística eu sou mais do que pintor sou entusiasta eu gosto de ver, eu gosto de entender o trabalho de outra pessoa, eu gosto de provocar o artista, eu gosto de provocar o pintor de que, que, que é? me fala sobre isso eu gosto de ouvir então eu vou em muita galeria e mano, é engraçado quando eu aperto o interfone de uma galeria para entrar papo reto no Leblon, lá no baixo dado, assim, ó aperto o interfone da galeria para entrar a pessoa... agora acho acho como tem circulado mais é tem sido até diferente, mas a pessoa que te recebe, você vê, pô, já é, é porque eu tinha que ter filmado todo esse processo. A pessoa que te recebe tem um impacto visual ali sobre você, por isso que eu falo sobre leitura imagética do corpo, sacou? Porque o impacto visual é inegável. A pessoa não consegue negar o que causa ali, sacou? A sensação que eu causo e que eu, eu geralmente vou com meu irmão, então que mais causa. Sacou? Então o bagulho é engraçado. E por que, que eu falo que a rua é importante? Por que, que eu falo que eu intervir na rua é importante? Né? Os artistas, o artista urbano é importante pra caralho. Porque a rua não precisa apertar interfone nenhum e ninguém me receber, mano. A rua tá ali, sacou? Aquilo comunica diretamente comigo. É, tudo... é, da... é da experiência visual para o meu coração, para minha alma e o que isso vai me causar, tá ligado? Por isso que, mano, é, é fora. O bagulho é sinistro, o, o grafite, a arte urbana no geral, é uma parada que é mágico, é espiritual, é, é sinistro. E a gente vive numa, num ambiente pesado, sacou? Visualmente pesado. E é. Sei lá, mano, qualquer coisa ali é importante. Eu tenho minha leitura também sobre pichação, tem várias. Eu tenho várias. Eu acho que pichação me traz muita muita controvérsia, sim, tipo, me traz muitas questões que eu falo com, até com, eu nunca fui pichador, sacou? nunca fui, eu não venho da pichação, porque eu venho, eu me apaixonei pelo hip hop, e o hip hop me levou logo para o grafite, sacou? mas eu tenho muito como eu gosto de draw up, eu faço meu rolêzinho de draw up no dominguinho, meu futebol, é... agora até menos mas, e aí, acaba que flerta ali com a galera do, do circuito da pichação. E aí, eu, pô, eu trago várias. A contro... pichação tem muitas questões, sabe? Eu acho importante, esteticamente, eu acho interessante pra caramba. Mas os motivos que levam aquilo também me causam questionamentos e tal. Então, tipo, é uma Como não é o um, um, um, meu lugar de fala, uhum. eu, eu também sou espectador e eu fico tentando entender. E é isso. Miguel. Belo papo filosófico aqui, adorei, foi foda pra caralho. É, eu ia falando um monte de palavrão aqui, tentando tentando Eu também mentir, falo, assim, mano. Eu tô aqui é... me evitando fala, pra caralho, mano. Eu falo muito. Eu percebi uma hora que você carioca, deu uma. Celular. Carioca, mano, carioca xinga pra caralho. Nossa, <risos> <que> vontade, <risos> fica tranquilo. Mas só complementando o que você tava falando, cara, é, você falou alguma uma hora aí que a. A arte harmoniza a cidade, eu vou só complementar, porque acho que a arte humaniza a cidade, acho que o seu humaniza, trabalho... caralho, que lindo. É, é, mas, mas é isso mesmo, acho que o seu trabalho tem muito essa, essa função na cidade, sabe? Como eu te falei, acho que é, ele tem um quê de abstrato ali que você trabalha também, mas quando você representa pessoas, é, esse relato que você está dando de... Lá no começo que você falou que na comunidade o molequinho olha para aquilo e se identifica e vê que seu trabalho está indo para fora. E vê, falou: caralho, o cara do, do meu, da, da minha área indo para fora assim, acho que é incrível. É... Mas é isso, cara, parabéns pelo seu trampo, sou fã muito aqui. Bem, muito obrigado. Espero te encontrar em breve aí pessoalmente para gente trocar umas Pô, ideias. É Seja no 021 ou no 011, a gente dá um jeito. É, estamos tá um conectados. Beleza. De, de, Mas Miguel. De, de, de... Então. É, agora, agora a gente liga pela internet. Não, não... tem que pagar é. no interior urbano tá tranquilo. Mas, mano, é. valeu demais. Vou só te dar a última Obrigado, palavra se aqui. Que... Se quiser é se despedir bom, aí, fica à vontade. Quero agradecer aí pela oportunidade mesmo, maneiro. É muito legal. Eu acho muito importante ter um lugar para falar. Só ter pessoas interessadas em que, que eu tenho para falar. Acho que eu tenho coisa para caramba para falar. Às vezes o motivo de eu não sabe o que é uma parada por viagem. Quando eu tenho os hiatos na minha produção artística, eu penso que é só sobre não, só sobre eu querer ficar em silêncio também. Às vezes nem sempre a gente tem coisa para falar sacou? Às vezes é importante o silêncio. E eu tô no momento que eu quero falar, quero ter trocas. Eu é... essa troca é muito importante. Acho que também o, o rompimento de todos esses dogmas sociais e étnicos e questão de gênero é a falta de diálogo isso que a gente está tendo é muito importante é muito importante que outras pessoas também tenham acesso a esse diálogo trazer outras pessoas para esse diálogo porque acho que o caminho é o diálogo, é a gente se entender é a gente entender que não é só sobre ser inimigo sabe? Acho que o que está rolando muito e eu, eu troco muito ideia com os meus sobre isso. Acho que a galera está tendo um posicionamento, o que é importante também, que cada um vai reagir de uma forma e validar de uma forma. Mas o que eu acredito, o formato que eu acredito é que a gente não deve se posicionar e agora que a gente está tipo, tendo a oportunidade de, de, de, de, de estar numa posição... Acho que é o momento da gente mostrar que vai ser através do diálogo, vai ser através da união. Entender todos os outros recortes, que ainda não somos iguais, esse papo de todos iguais não existe, não somos iguais, mas que a gente pode criar diálogos para que essas diferenças elas se amenizem. Tá ligado? E, e, é sobre, e é sobre isso. Acho que o diálogo é o valor importante, por isso que eu acho. Importante a gente falar e isso atingir todas as camadas, sabe? Legal, que Aqui no momento essas camadas se equalizem. É, essa coisa equalizar essa. É não, demais, acho que é isso aí mesmo, cara. E saiba que aqui é um canal de diálogo, um canal de comunicação aberto para você, quando você quiser. Mas, mano, valeu demais, ótimo papo. É mesmo. Obrigado. Valeu. Muito obrigado, Felipe. É, mano. É isso aí, se for o Miguel, em mais uma conversa do Arte Fala do Museu, nos vemos na próxima...